Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal RetroChallenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucardi. Hoje a gente vai trazer um vídeo diferente, mas talvez seja muito útil para você O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer o conserto do Drift do Pro Controller Tá? Para quem não tá muito familiarizado, o Drift é quando o analógico mexe sozinho <risos> É verdade, você tá jogando, tá com ele parado Aí você vê que o personagem começa a andar para um lado sozinho Ele começa a ter ações que você não, não executa, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês como é o Drift A gente está aqui no Nintendo Switch, vai lá na configurações de console Aí vamos para controles de sensores Vamos lá embaixo Calibrar botões analógicos tá? Aí nesse caso é o nosso Pro Controller que vai ser arrumado tá? Você coloca o analógico pro lado Que você quer ver E aqui nossa, a gente não precisou nem começar E já tá aqui, ó. vamos mexer um pouquinho ó, Ele tá Mexe, mexe sozinho Tem reações esquisitas entendeu? Então o que acontece a gente, ó, O controle tá aqui E ele tá mexendo sozinho é, e pra, vou, talvez você já tenha ouvido falar do Joy-Con Drift né? mas o Joy-Con Drift a gente não precisa se preocupar hoje em dia porque a Nintendo ela troca gratuitamente o, o, os Joy-Cons é só mandar para eles e eles trocam para você o problema é que para o Pro Controller nós não temos a mesma regalia né? então se você quiser ter o Drift do Pro Controller consertado você tem que ou mandar para assistência técnica e é o um valor geralmente é bastante alto ou você tem que comprar um controle novo Então por que, que é interessante a gente arrumar o Pro Controller? Né? Porque às vezes, além da gente não precisar comprar um controle novo né? É interessante que você pode continuar a jogar com o seu controle Às vezes você tem um controle de edição especial Um controle customizado Ou um controle que você simplesmente está familiarizado de jogar se Os seus botões já estão macios estão do jeito que você gosta Entendeu? Então é sempre bacana poder arrumar né? E para mostrar para vocês também Essa questão do Drift eu vou abrir rapidinho para vocês o controle no PC no site Gamepad Tester, tá? para a gente poder fazer essa conexão, nós vamos conectar o Pro controle do Switch no computador através deste adaptador da Mayflash, Flash, tá? que inclusive é um adaptador que eu recomendo, que você pode usar controles de Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, é, diversos controles Bluetooth diretamente no Nintendo Switch no PC é bastante interessante. A gente tá aqui no site, né, para dar uma com um controle pareado no computador, ele acaba identificando como controle de Xbox por causa do adaptador. Vocês parem para ver? Tem aqui, olha como ele mexe ali ó, eixo 0, eixo 2, eles deveriam ficar todos sempre parados como estão agora, né? Mas se eu mexer ele um pouquinho, né? Olha como ele fica. Fica bem, ele fica completamente alterado. Se você for parar para ver o analógico direito, olha, ele volta para pro ponto e fica normal entendeu então nesse site aqui você também pode ver com detalhes como é que funciona o drift tá? então é ó você vê que agora ele para então ele fica alternando e como é que nós vamos arrumar o drift do Pro Controller nós alteramos a imagem para a bancada e vamos mostrar nós vamos fazer uma modificação ao controle tá que é para a instalação desses dois pequenos meninos aqui O que eles são na verdade eles são dois potenciômetros tá nós vamos eles vão Vamos um zoom ajustou. Aqui, ó. eles são dois potenciômetros que nós vamos soldar na placa. Tá? É, uma, é um procedimento super simples tá? para que a gente consiga, através desses dois parafusos, regular os eixos vertical e horizontal e assim deixar o drift zerado. Tá? Então, isso, a gente vai fazer essa instalação, vai mostrar para vocês. Tá? E para isso, o que a gente vai precisar? De uma pequena chave né? só para poder abrir o controle. O nosso querido. Pro Controller, né, então nós vamos precisar da chave do Pro Controller e nós vamos aproveitar aqui, né, já que a gente vai abrir o controle mesmo, né, aproveitar para trocar esse analógico direito aqui, porque infelizmente o nosso gato ficou com fome um dia, né, e deu umas belas mordidas aqui, então pra gente já deixar tudo bonitinho, a gente vai passar a capa do analógico da esquerda pra direita e vamos trocar por uma capa nova, tá? Na verdade a gente pode até colocar a capa nova nos dois também, não tem problema. Né? Essas que a gente adquiriu no AliExpress e tem realmente uma qualidade muito boa, bem próxima ao do original. Tá? Então a gente já vai deixar o controle zerado. Né? Então bora lá arrumar esse menino. Então aqui temos o Pro Controle e vão começar a abrir o menino. Tá? Primeiro a gente tem que tirar os dois parafusos que estão na parte de baixo do, dos pegadores para poder tirar essa capa. De maneira que se vocês quiserem também, né, vocês podem trocar essas capas do pegador por alguma outra que vocês quiserem customizada, é bastante interessante, assim, é muito fácil de poder trocar. Depois que vocês desparafusam esses quatro aqui A parte de trás sai de uma maneira muito fácil tá? Aí nós vamos retirar a bateria E nós temos aqui mais um, dois, três, quatro, cinco parafusos para retirar depois que a gente retira os parafusos é só a gente abrir com cuidado pelas laterais e ele vai desencaixando isso, feito Ó, nós temos um flex tá? depois que nós abrimos, muito cuidado para não romper o cabo flex, tá? acho que essa é a única coisa que vocês têm que dar um pouquinho mais de atenção né? e retiramos o cabo né? então nós temos as duas partes do controle né? e vamos começar os ajustes Aqui nós chegamos na parte que nós podemos já trocar a capa dos analógicos, tá? É só tirar, aqui, tira, ele sai muito fácil, tá? E uma coisa muito interessante que vocês podem fazer também, quando vocês chegam nessa etapa, na hora de trocar vocês também podem fazer o seguinte, vocês podem colocar um pouco de álcool isopropílico, aqui vocês colocam, pingam álcool isopropílico nos dois miolos de analógico, fazem o um movimento, é, pra tirar a sujeira, que isso às vezes ajuda também a dar uma melhorada tá? Essa é uma higienização bastante importante Uma capa de analógico nova para o analógico esquerdo Dá né? uma, uma apresentação aqui bem melhor, né? E uma capa de analógico pro lado direito Ó, Feito! Fica bem melhor né, do que um <risos> analógico comido pelo gato Né? Mas agora a gente vai continuar e vai mostrar onde nós vamos encaixar essas duas belezinhas aqui. Vamos lá, foco. Isso. Tá? Para isso a gente vai continuar retirando parafusos. Vamos tirar mais um, dois, três, quatro parafusos. Tá? E também <risos> o parafuso que segura o plástico dos LEDs tá? Que qualquer é maneira vocês irem fazendo Já que vocês estão abrindo mesmo o controle Pega uma escova de dente velha né, Ou uma escovinha de cabelo velha Aqui no meu caso não seria bem uma escova de cabelo Mas, mas a gente tem uma aqui tá? <risos> Uma pequenininha E a gente pode usar já para dar uma Tirar uma poeirinha né, E deixar... ir dando um talento nele Agora nós vamos retirar essa parte contém o plástico dos leds de sincronização certo? tira aqui passa uma escovinha aqui tá? Aí fica bem... tudo bem limpinho, bem maneiro, tá? pra retirar a placa, qual que é a manha? você tem aqui encaixado o USB-C você puxa um pouquinho para trás e para cima que ele sai mais fácil e agora nós vamos colocar o acessório, né? vocês veem que ele é uma plaquinha ele já vai certinho com os pontos de solda você vê que o encaixe é muito simples, você pega o Groton tá? Aqui você encaixa... Um lado, só fazer os pontos de solda aqui, o outro lado a mesma coisa, tá? Você encaixa os buracos certinho, é quase um joguinho de tetris, tá? E vamos fazer agora os pontos de solda, tá, pessoal? E lembrando, para fazer os pontos de solda, o que, que a gente vai fazer? Vai colocar um pouquinho de pasta de solda e agora a gente vai acelerar essa parte da solda. Aqui, pessoal, um lado soldado, tá? Não, eu. Gosto de fazer serviço de solda, mas eu vou lembrar o seguinte, tá? Se você não tem intimidade com esse tipo de serviço, pede para um amigo fazer ou paga para alguém fazer, porque é um serviço simples, tá? Então, se você não tiver a vontade para fazer esse procedimento, pede para alguém que você conhece de confiança fazer para você. Ele também dizendo o seguinte: essa modificação ela é feita pelo Elder, tá? Elder do site Elder Game Tech está aqui na descrição, tá? Ele faz diversos diversos mods, inclusive mods para Game Boy Advance, mods para conserto de controle de PlayStation. PlayStation 4, PlayStation 5. Então, vocês, quem tiver outras plataformas também vai poder fazer o uso desse tutorial. <risos> então agora vamos partir para a solda da segunda plaquinha. Lembrando, tá? se você é criança, não faz isso de jeito nenhum, porque o ferro de soda é um instrumento perigoso, ele é quente, pode queimar sua mão, então pede para um adulto fazer ou para mandarem arrumar no lugar que vocês confiem, tá? mas crianças não manuseem ferro de soda de jeito nenhum, tá bom? Solda feita, plaquinhas, plaquinhas instaladas, VIVA! <risos> deu tudo certo, tá? Quer dizer, a gente só vai saber se deu tudo certo mesmo depois que a gente for com, uh, ajustar, né? Mas a princípio tudo ok, os pontos de solda ficaram todos, todos corretos, tá? De acordo com, com as orientações do fabricante, tá? deixando o ferro de solda bem longe. E o que a gente vai, vai fazer? Como a gente usou um pouco de pasta de solda, vou colocar, limpar um pouco com álcool isopropílico, pra ficar bem bonitinho, bem higiênico, pra não deixar remela, entre aspas, dentro do controle. Crianças e adultos, por favor, não ingerir álcool isopropílico. Adultos, não ingerir álcool isopropílico, crianças, não ingerir álcool de jeito nenhum. <risos> é. Vamos lá, limpamos, e o que a gente vai ter que fazer, aqui, uma pequena modificação Está na, na carcaça do controle, porque o que acontece? Ele tem os dois reguladores de potenciômetro aqui embaixo né? E nós temos aqui essas ponteiras tá? Então o que, que a gente vai fazer? Vai dar uma, uma cortadinha aqui, uma limada só para dar um encaixe melhor Mas isso não vai influenciar em nada na estética do controle Vocês podem ver que é uma parte escura, não, tem, não vai influenciar em nada É só interno para encaixe, então não tem problema tá? Podem ficar à vontade para fazer essa alteração Pessoal sou meu, meu barbeiro para fazer, né? mas podem ter certeza que vocês podem ser muito mais caprichosos do que eu fazer com mais calma. Eu tô fazendo aqui mais para mostrar em vídeo, né? Então acaba depois eu vou pegar, abrir, vou dar uma, vou pegar uma lixa, vou dar uma lixadinha com calma, vou deixar mais mais apresentável, Mas aqui para o propósito do vídeo serve, tá? <risos> é, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar. Perfeito gente, deu o um encaixe certinho então, bem Aqui o controle fecha normalmente tá? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar né? Então, vamos voltar para a tela do Gamepad Tester tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e regular on the go Beleza, a gente tem as duas telas aqui A gente vê que está com o Drift bem lascado né? Ele está bem forte tá, Então o que a gente vai pegar? A gente vai fazer aqui vai pegar e ajustar um dos potenciômetros caramba soltou a bateria bem no meio tá. você podem ver pela numeração do eixo ali que ele tá bem bem ativo tá? então o que a gente vai pegar? vai fazer a seguinte Vou abrir aqui, torcer a bateria não também vai começar a mexer Hum, a gente mexe tá Oh, olha a mágica acontecendo Gente, olha, tá mexendo, tá girando E tá Opa <risos> Olha só, cara Que da hora Vamos ver isso aqui. Girou E ficou no eixo, tá Vamos girar Vamos fazer o seguinte Continua dando um pouquinho aqui A gente tem que continuar ajustando Um pouquinho pro outro lado, e aí a gente vai fazendo o ajuste fino até chegar no ponto que a gente quer. Né? Né? Lógico, depois a gente ele vai passar pela calibragem do Nintendo Switch, né? mas nós já temos ele mexendo menos. Né? Ó. Vou da direita, porque a gente tá mexendo ele ao mesmo, ao mais ou menos ao mesmo tempo aqui sem assim tá? Ó! Ainda tem um pouco, e a gente vai mexendo nisso. E a gente vê que é só o eixo horizontal que dá problema. Olha como melhorou é, isso sem calibragem, sem voltar no console. Né? Que maneira? Né? Mexer bastante para ele. Oh, vamos ver. O meu controle cara ele tá com um drift bem driftado mesmo. fazendo mais Drift do que o velozes e Furiosos em Tóquio ó, vamos deixar o seguinte assim, vamos deixar assim volta pro 0 volta pro 2, aqui ó tá certo, vamos fechar o controle agora e voltar pro Nintendo Switch Bom gente, está aqui de volta agora no Nintendo Switch e vamos dar uma olhadinha lá, configurações de controle Controles e sensores Calibrar botões analógicos Aí a gente coloca aqui o botão que a gente quer ver, que no caso é o esquerdo né Ó Funcionando bonitinho né Aparentemente sem drift Ó, Vamos ver, legal Ó, ele parado, tá paradinho Tudo certo a princípio né Então o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma olhada no gameplay, né? Na verdade, o melhor jeito da gente, gente ver se tá funcionando bem o jogo. O que a gente tá aqui? Vamos dar uma olhada no... no Mario Kart. Pra ver se vai dar pra fazer uma corrida direitinho. Vamos ver agora se vai direitinho. A esperança é que funcione, né? <risos> Na calibragem a gente já viu que tá tudo ok. Agora, tanto que a gente nem precisou fazer a calibragem depois que a gente fechou lá. Ficar jogando o controle de um lado pro outro Vamos ver se ele na pista Tá, muito rápido Gente, aparentemente tudo ok, né? Isso aqui é bacana Essa era a nossa ideia desde o início Agora <risos> beleza Vamos testar mais um outro jogo Só pra gente ver que tá tudo ok. Bom, a gente tá aqui no Zodokrine of Time Vamos ver se o Link não vai andar sozinho ok né? pessoal é isso aí deu certo graças a Deus a gente conseguiu fazer e a gente te, eu tenho algumas observações para fazer Quando for fazer a montagem tá tem que tomar muito cuidado com a solda ver se ela tá direitinho se ela esfriou bem se ela tá bonitinha aí você dá uma limpada com osogropílico para ficar tudo bem você tem que tomar também muito cuidado na hora de fechar o controle tá na hora de fechar o próprio controle ele é um controle meio chatinho né como vocês viram no vídeo então tem que tomar muito cuidado não, também não apertar demais os parafusos tá o controle quando ele fecha direitinho ele vai encaixando bem sem precisar forçar nada tá então se você tiver forçando alguma coisa na hora de fechar para volta olha para ver se não tem algum cabo encaixado de uma maneira errada para ver se não tem alguma coisa esquisita tá bom então outra coisa essa modificação ela vem de limpar né mas você não precisa colocar necessariamente nos dois analógicos como eu fiz você pode colocar só no analógico que tá de com defeito tá? e uma coisa importante que acabei não mostrando no vídeo ali quando eu tava fazendo a instalação é que quando você vai fazer o do esquerdo, você tem que realmente fazer a modificação, como a gente mostrou. Depois você pega uma lixa e dá uma desbastada para ficar bonitinho, para que a plaquinha que você instalou, né, ela não encoste na parte de trás, para ela não ficar pressionada. E do lado direito, que eu não mostrei, né, você também tem que fazer a mesma modificação que você fez no lado esquerdo, pra que não haja problema na hora de fechar, tá? Então é isso aí. Resumo da obra. Vale a pena? Sim, vale muito a pena. É trabalhoso? É trabalhoso. Ah, você tem que ter assim, alguma intimidade com o solda, abrir e fechar controle tá? mas eu acho que é uma alternativa bastante interessante se você não quiser ficar comprando controle, se você não quiser dar para reparos, e outra coisa se por um acaso voltar a dar drift é só você pegar, abrir e fazer os ajustes com a sua chave Philips então é muito tranquilo, quem fez essas duas placas foi o Elder tá? link aqui na descrição para Elder Game Tech também a loja, link para a loja Zed Labs, que é a loja que vende essas plaquinhas, eles enviam pro Brasil, tá? Muito cuidado na hora de preencher o endereço, porque eu tive problema para receber, tá? Infelizmente. E... é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem, que tenha sido um vídeo útil para vocês, tá? Que vocês... Caso queiram fazer essa experiência, tomem cuidado, certifiquem de que vocês têm experiência para isso, caso contrário, manda alguém fazer, eu acredito que é um serviço de solda muito simples, né? as modificações são simples também, então quem for fazer o serviço para vocês, eu acho que vai executar com, com muita tranquilidade e vocês vão ter aí um Pro Controller novinho de novo né <risos> é isso aí galera muito obrigado a todos espero que vocês possam consertar esse meninão aqui de vocês né ou que pelo menos tenham gostado do conteúdo né e isso aí que eu digo tem alguma dúvida coloca aí nos comentários tá legal muito obrigado a todos o retro challenge fica por aqui aguardando vocês no próximo vídeo com mais jogos novidades gameplays tudo feito com maior carinho para vocês tá legal galera um forte abraço valeu tchau tchau